Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com Tinkercad Circuits. Hoje estamos na aula 12 em que eu vou falar para vocês sobre o conceito de PWM, Pulse Wide Modulation ou Modulação por Largura de Pulso. Então eu trouxe aqui um circuito, né, que é um circuito que... Já faz o que a gente mostrou na aula anterior, então ele sensoria aqui um potenciômetro para ler um valor de tensão analógica aqui no pino A0. Só que ele também faz o inverso, ele utiliza um pino de saída do Arduino, aqui estou usando o pino 3, para gerar uma tensão proporcional a esse valor lido aqui. Então aqui eu estou lendo 2.5 volts e está gerando 2.40 está acendendo aqui o meu LED, então se eu quiser acender com potência máxima o LED vou colocar aqui próximo de 5 volts tá? gerou aqui 4.85 e se eu quiser apagar o meu LED, eu vou colocar aqui no 0 volts tá? ele baixa aqui a tensão e apaga o LED aqui do lado direito aqui eu tenho uma nova ferramenta do TinkerCat, que eu vou mostrar para vocês, que é o osciloscópio. O osciloscópio ele mostra uma forma de onda. Então, observem aqui, eu estou mostrando uma onda quadrada, né? que ela fica metade do tempo no 0V e metade do tempo no 5V. É por isso que aqui é gerado em torno de 2.5, porque é a média desse valor aqui. Né? Se eu baixar um pouquinho aqui, o que vai acontecer é que ele vai ficar mais tempo próximo do 0V, né? Do que em cima. E se eu aumentar aqui para ah, em torno de 4V, ele vai ficar mais tempo em cima do que embaixo. Está vendo? 75% do tempo 5V e 25% do tempo é 0V. Então, para explicar um pouco melhor como funciona isso daqui, eu tenho um diagrama aqui de funcionamento que é do. É... Como que funciona essa geração de onda do PWM tá? Então o PWM ele tem um sinal cíclico Com sempre a mesma frequência E a informação ela está presente em quantos por cento do tempo ele fica tá? Na frequência na parte alta ou na parte baixa então, a quantidade do tempo que ele fica na parte Alta é chamada de duty cycle Ou ciclo de trabalho Então, se é 0% o ciclo de trabalho Então o que acontece? O sinal de saída é 0 volts Se o sinal é 50% no 0 v 50% no 5 volts duty cycle de 50% Então eu vou gerar uma tensão que é a metade, 2.5 volts, vendo aqui, e se eu ficar 75% do tempo vai gerar 3.75 volts né? ele fica 75% do tempo em alto, nível lógico alto, 5 volts e 25% nível baixo e se eu gerar 100% né, do tempo alto, do Circle de 100% ele vai gerar o meu 5 volts observem que isso é feito através do comando analog write do Arduino então aqui eu coloco um valor, que é um valor inteiro entre 0 e 255. Sendo que 0 é 0% e 255 é 100% do meu ciclo de trabalho. Ok, pessoal? Vamos voltar então lá no nosso simulador e vamos ver então como que funciona o código para fazer isso daqui. Então eu vou mostrar aqui o código. Deixa eu dar um zoom aqui no código. Tá? Então esse código ele é parecido com o que a gente mostrou na aula anterior, só que ele tem também mais algumas coisinhas. Então deixa eu colocar um pouco mais perto aqui, né? Então esse código ele tem, além da variável int leitura, tem também a variável int escrita, que é utilizada para fazer o controle, então, da, né, da saída de tensão do meu Arduino. Aqui eu inicializo o monitor serial, né? E vou inicializar dois pinos no setup: o A0 para ser a entrada e o pino 3 para ser a saída. Né? E essa saída ela vai utilizar a função PWM, então tem que ser um dos pinos que utilize, que tenha a possibilidade de gerar sinal PWM. Então, olhando aqui no Arduino, você vai ver que tem alguns pinos que são digitais, do 0 até o 13. Mas os pinos que tem PWM, que tem um tiozinho do lado, são o pino 3, o pino 5, 6, 9, 10 e 11 aqui no Arduino Uno. Então, por isso que eu estou utilizando o pino 3. Ok, pessoal? Voltando, então, aqui ao nosso código, eu tenho aqui a função loop. Né? Essa função loop, ela tem é, a leitura com o analog read, do pino analógico 0, A0. Aí eu escrevo... No monitor serial Entrada analógica que varia de 0 a 1023 Lembra? E eu coloco o valor da leitura Aí Em seguida que eu faço a divisão do valor da leitura por 4 Para obter Na faixa de 0 a 255 né? 1024 divididos por 4 vai dar 256 Então na faixa de 0 até 255 Eu vou ter a minha saída PWM Isso aqui é o duty SQL Da função Analog Write Que está aqui eu só escrevo isso aqui no monitor serial né, para a gente poder fazer o acompanhamento e daí dá um delay de 500 milissegundos aqui. Né. Então vou retornar aqui e executar esse código para a gente ver o funcionamento. Então, a hora que o meu leitor aqui está dando zero, deixa eu abrir aqui o monitor serial. Né, então, a hora que eu estou entrando com 0 é, volts aqui na entrada, ele vai ler o valor de PWM muito baixo, 2, né, dá para ver aqui, e daí ele faz a conversão e gera 0V na saída. Se eu entrar com 5 volts ele vai ler 1023, 1022, ó, 1021, ele leu aqui, e a saída vai dar 255, gerando então os 5 volts. Ele não consegue gerar 5 volts aqui porque né, dá uma pequena... Diminuição de tensão gera 4.85. E daí se eu colocar aqui no 2.5, que é a metade do meu curso do potenciômetro, vai ler lá a minha entrada analógica em torno de, 200 e, é, de 511, ó, 532 aqui no caso, e a minha saída vai dar 133 que é mais ou menos 2.5 volts. Ok, pessoal? Então, esse... É, esse programa aqui, ele faz não só a leitura de dados de tensão através da entrada analógica a zero do Arduino, mas faz também a saída né, através da função AnalogWrite, para controlar aqui a luminosidade do meu LED. Poderia colocar qualquer dispositivo aqui que seria controlado através do PWM. Tá ok? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima aula de Arduino básico.